Fala galerinha, beleza? é agora a revisão de mil Rapaz, é facada viu? 345 Olha a marra, é porque é a primeira viu Mas não sei se a segunda vai ser com vocês não viu para trocar óleo, filtro e um anel de vedação, gastar isso tudo. Se bem que o filtro é caro, né? O filtro é, é, é facada. Então tá, tudo bem. É meu bonitão. Que eu para moto cara e acha que vai fazer manutenção barata? É, é, é, é. Esqueça. A Tracer. Tudo bem aberto com vocês aqui o valor foi 72 é quanto ela tá tá custando isso pegando a vista né se você vai financiar parcelar depender ela pode pular para até 78 e por aí vai quanto mais parcelas maior a taxa de juros a taxa de juros sobre cada um então engole o choro vamos embora mas é uma moto excelente viu? eu fui para barra do jacuípe com com ele nem, nem parecia que eu tinha saído de casa Porque o meu condicionamento Estava ótimo Não estava cansado Sem dor de coluna Ouvido doendo por causa de ruído Por causa de moto roncando Outra coisa Eu rodei com o Wilton A gente foi Daqui até São Francisco do Paraguaçu Parou lá, lá do convento e depois fomos a Cabaceira do Paraguaçu e de lá, Santo Estevão, Feira de Santana voltando voltamos para Salvador. Rodamos 345, 375 quilômetros e novamente cheguei inteiro. Um pouco cansado, confesso, porque eu tinha... É. acabado de ser do trabalho, né? Eu tô trabalhando à noite agora, trabalho de 11 da noite até 8 da manhã. E aí assim eu terminei o, o expediente, eu. a faixa, rapaz, presta atenção. Depois que eu saí do expediente, né? Eu larguei 8, aí eu comi a minesteirinha e aí fui rodar. Então assim, é cansativo, né? Então, natural que o corpo diga. Tá bom, bonitão? Vamos dar uma pausa. Se bem que quando eu cheguei eu não tava, não tava cansado, assim, querendo dormir. Eu tava com cansaço físico. Tanto que nós botei um filme pra assistir <risos> e consegui assistir. A morte dos parabéns, o filme não é nem bom, mas eu queria dormir, entendeu? Eu assisti o filme todo. Mas teve uma coisa que eu fiz, que pô, o cara dormindo dentro do saco, velho. Eu fico tão, tão, tão down assim, não vejo morador de rua assim, porra, foda. É, voltando aqui. É, quando eu cheguei eu, eu tomei um açaí, eu acho que isso pode ter tirado o meu sono. Capaz, um, Sei lá, acho que 500ml, 50g, sei lá, como é que mede açaí é QML, né? Porque é pastoso, né? Não, não, não. É gramas, porque pesa na balança, né? Então, eu acho que isso pode ter... É, tirado meu sono. É. Fazer, né? Bom, então, como a gente ainda está no período de amassamento do motor, estamos amaciando, eu não estou passando de 5.600 giros, às vezes passo, mas, conforme o manual recomenda, não pode ficar muito tempo acima, tanto você vê que o ledzinho acende quando a gente passa nessa rotação. assim, ela na sexta marcha, 5.600 giros, a moto tá andando a quase 130, se não isso. Então, cara, porra, dá pra você viajar, eu viajei com, com, com o Wilton, aí passei esse rolê que a gente deu, eu fiquei todo dentro da margem de, de segurança, e a gente rodou pra caramba, velho. Andando forte, não, 130, Respeitando os limites do, do, do, Da primeira milhagem Então Nada o que reclamar engraçado que quando eu peguei a, a 3 estava todo desengonçado não tinha muito jeito para corredores tudo mais porque eu sou baixinho a moto é alta eu acho que não estreça tanto quanto a MT enfim né aquela coisa toda de quem não conhece a moto né não, não sacava da largura dela hoje eu já conheço um pouco mais então consigo arriscar um pouco mais também mas ainda tô acostumando Estou aprendendo com a janela, estou fazendo mil agora, eu então não posso abusar, é engraçado que ela tem o kickshift shift para subir marcha, só que eu ainda não tenho costume, e eu esqueço, né? mas eu sempre vou na embreagem. Né? É uma coisa que eu queria saber se tem problema né você ficar utilizando. Acho que não, né? eu não tinha gravado vídeo antes antes com ela porque eu não tava achando o microfone vai dar GoPro eu tinha guardado na época da pandemia né não tava rodando aí eu parei porra, onde porra que eu botei esse negócio aí eu rodei, rodei, rodei, rodei, achei aí coloquei é até uma, uma conversa que a gente vê muito é, qual o melhor microfone para para fazer filmagens papapá velho, se eu contar vocês não acreditam mas eu uso um microfone que na época me custou 15 reais era um R7 da Leather É R7 é aquele que você coloca só em uma orelha e tem aquele bastãozinho que tem um microfone isso é um R7 porque é R7 é da, da orelha e o 7 porque, porque prende né tem um headset, aquele que prende dois lados no, no ouvido, né? Tá estranho esse trânsito. Não, é esse taxista que tá bagunçando tudo, problema. Né? Ah, é. Pronto, resolvido. Escorrer de mob. Tá vermelho, filho da puta! Cara, para em cima da faixa, velho! Que cuzão! pô eu ia atrás, né, velho? Não tem ninguém. Vou embora! 107 na primeira. Rapaz! É doida. é engraçado que eu tinha achado que tomei multa quando tava indo para Barra do Jacuí, porque eu sempre pego o o fora do pedágio. Tem uma roubadinha, né? Que a gente pega. Então assim, eu nem lembrava como era o caminho normal e indo para o pedágio. Aí tem um radar. Eu acho que eu passei com 70 e alguma coisa. Só que foi 70 alguma coisa no painel da moto. Quando eu vi o radar eu reduzi. Eu achei que não tinha dado tempo. Mas como existe a diferença né, de você ver o radar e a área onde ele captura, então provavelmente eu não caí. Não passei no radar na velocidade Que Que era Assim, acima, né Posso ter acertado Vai outro pra onde, velho Parece barata tonta, velho Você está dizendo que vem. Se não vem, então eu vou passar. Tava falando alguma coisa mas não conclui o raciocínio esqueci agora o que foi para aqui né tem ninguém para passar né mas enfim né o ah. verde obrigado agora segura a ah, do radar radar viu outra que eu lembrei eu então, acho que deu tempo de reduzir o suficiente talvez no painel aparentasse que não mas como todo painel nunca marca a velocidade real e isso gente é é verdade viu? a velocidade que você vê no painel nunca é a real você tem que fazer uma medição externa com um gps que aí você vai ter ideia de quanto é a velocidade real todo velocímetro ele tem uma ele marca para cima entendeu tipo se você tá 10 você deve tá 8 7 Se está 100 você pode tá 90 alguma coisa ele tem uma margem de de erro alguns podem variar de de 10 a a 7%. O radar tem que ter uma precisão alta. Eu acho que a margem de erro dele, acho que só pode chegar até 3%, acho que isso não pode. E falando de radar, todo radar tem que ter uma aferição de pelo menos 12 meses, né? Então prazo máximo. Se você tomar uma multa e esse radar tiver, tivesse sido aferido há mais de 12 meses, pode recorrer que você cancela essa multa, valeu Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. A gente volta com três. Beijo.